Demitida do SBT, Ana Paula Renault desabafa, foi pega completamente de surpresa. Nesta sexta-feira, dia 5, o setor de comunicação do SBT enviou uma nota para a imprensa informando a saída de Ana Paula Renault. Na nota, a emissora diz que o fim do contrato em comum acordo. Mas, mas segundo a apresentadora e ex-BBB, essa história não é bem assim. Em uma entrevista para a colunista Fábio Oliveira, do site In off Ana Paula Renault, que apresentava o fofocalizando, revelou que foi pega de surpresa com sua demissão. Palavras dela, foi pega completamente de surpresa, com a notícia da demissão ontem. Aquilo tudo que eles falaram é uma baita de uma inverdade. Não tem nada mais terrível do que jogar a reputação de alguém no lixo. Para você ter uma ideia, quando eu fui na sala de maquiagem me despedir das meninas, a Nívia, que é a maquiadora que cuida de mim desde que eu entrei, passou mal. Para mim, isso é muito ruim. Eu ando na rua. Eu sou do povo. Como é que eu vou ser readmitida em algum lugar com esse tanto de inverdade dizendo que eu briguei com o SBT inteiro? Questionou Ana Paula. Não teve agressão, não teve briga com Cris Flores, não teve confusão com Flor. Não teve absolutamente nada. Estou aqui conversando com você na sala da minha coordenadora. A verdade é que a audiência não está das melhores e falaram que iam ter cortes salariais por causa de custos. Então eu, junto com a diretoria, conversamos e optamos pela minha saída. Eles estão com projetos futuros, tem sim projeto de um super reality show para casa e eles me querem junto. Não é para o ano que vem, mas existe essa possibilidade. Até pela minha experiência em reality show e por ser jornalista, disse ela. A loira finalizou falando que o clima é de tristeza nos bastidores do programa. As pessoas estão tristes aqui. Eu também estou triste de ter acordado com a demissão. É óbvio. Eu fiquei aqui no SBT quase dois anos me dando bem com todo mundo. Depois do que saiu na imprensa, as pessoas acham que eu maltrato os outros e não tem nada disso.